para a gente não, per não perder tanto tempo e não ficar tão cansativo para ele. Tudo bem? Todo mundo fechou? Vamos começar? Vamos lá. Então a gente começou o Planeta de Leitores em São Luís há dois meses. É muito ruim para esse personagem tal que a gente já gosta, que a gente acompanhou e tal. Só que daí se a gente parar para pensar, o personagem... Que é o bonzinho, que, que a gente gostou dele, ele fez a, basicamente essa mesma coisa, entendeu? Não, não tá tem Então assim, é, basicamente, é, os, esses dois personagens que eu estou citando aqui, eles fizeram uma mesma ação. É, só que e, sabe, e a gente consegue enxergar isso, que as pessoas elas têm atitudes que talvez não sejam tão. É, legais com os outros Mas é, sabe, Não tem ninguém que é 100% ruim Ninguém que é 100% bom na vida Então eu quis também passar isso para o livro o livro eu já quis é, Trazer muito mais discussões Até porque no vídeo é mais difícil né? Que é um tempo menor Mas é isso aí Eu espero que eu tenha Conseguido fazer isso e Minha amiga Bruna foi da mãe, na, na questão sobre a tecnologia, foi quando eu comecei a ler, foi os primeiros vídeos que eu olhei, foi esse. E não tem como a gente não ver né, a, a, a relação ali de mãe e filho, quanto a tecnologia. E também tem que mostrar esse vídeo para a mãe, gente, toda mãe tem que assistir isso, pelo amor de Deus. E quando eu li, porque esse livro, ele... Me tocou um pouco porque eu sou mãe adolescente, eu fui, né? Ainda sou. Então, muita coisa que eu via relacionamento entre mães, principalmente, a que eu mais me identifiquei foi a Lisa, no caso. Porque a relação dela foi bem, assim, quando a mãe descobriu, né? Não foi tão, não foi aceito. Foi uma coisa, não foi muito aberta, mas não foi bom. Ela foi o formulário Maranhão, Maranhão, Maranhão, Maranhão. <risos> e era uma pessoa que voltou todas as vezes. E eu fiquei sabendo. <risos> Que foi Bruna. Né? Então, obrigado, Bruna. Né? Mundo, mundo. <risos> Muito obrigado pelo carinho. É nada. <risos> Sobre reality show, eu, quando, eu comece, quando eu pensei a história do livro, já faz uns dois anos assim, mais ou menos, eu conheci esse reality show, mas eu nunca tinha assistido assim com frequência. E eu fiquei até com medo de assistir e tipo, copiar alguma situação. Então eu não cheguei a acompanhar ele sobre azeitona, tal qual você já fez ao variar livros no canal Minha Estante. Como que é estar tá do outro lado? Então, ver o livro na estante é muito legal. Eu acho que eu não eu não sei, esse assim, o Bruno lá que começou a fazer vídeo ele nunca imaginaria que um dia... Eu sempre comecei a escrever a história de vários livros, tem assim, eu tenho vários livros que eu comecei, mas eu nunca segui muito adiante. Então, eu sempre quis é, publicar um livro, mas... É, eu, eu não imaginei que eu realmente fosse publicar um livro algum dia Então, hoje quando eu, meus amigos mandam fotos assim na livraria Eu recebo também no Twitter todo dia de gente que comprou Então, eu fico muito feliz E é, o livro, ele foi todo escrito antes de, de ninguém ver é, Eu escrevi, né? Então, eu escrevi livro primeiro Mas eu não escrevi, fui mandando para alguém Eu não escrevi, pedi a opinião de algum amigo Eu escrevi o livro inteiro Revisei ele pela primeira vez e mandei para a editora. Daí, a, a editora, que foi a Raquel, que editou meu livro, ela leu o livro, depois foi a, a pessoa que fez a capa, que é a Elisa. E, só que foi isso, sabe? Não, não teve ninguém de fora que leu o livro para dizer a, a opinião para mim. Então, foram, nesse processo de revisar o livro e tal, até a publicação, foram momentos de muita tensão pra mim, porque eu não sabia o que as pessoas iam achar do livro. A diagramação. Daí a gente fez uns Paranauê ali. do Caio não Não, o Caio... Ah, o do Caio nunca entrou. Mas... Não, então. O livro ele continuou do jeito que estava desde o início, mas ah, quando a gente terminou o livro, a Raquel, que é minha editora, falou então o livro vai ficar com umas 400 páginas, vamos tentar tirar alguma coisa pra, pra deixar o livro menor. Daí a gente fez todo esse processo de edição, ela marcou coisas para tirar tal, eu tirei algumas coisas, editei Daí no final desse processo, o livro tava com cinco páginas a mais e Daí não deu certo, entendeu? É, deu mil palavras a mais, dá umas cinco páginas Então esse foi um dos, dos negócios aí que... curiosos sobre a edição do livro Eu demorei seis meses mais ou menos para escrever o livro nos últimos meses foi bem intenso, inclusive. Era, eu estava terminando de escrever, daí a gente começou a revisão, que era a única coisa que eu fazia da minha vida. Eu acordava e começava a escrever o livro, daí depois eu terminava e dormia e acordava e começava a escrever de novo. E a gente queria lançar na Bienal de Minas, então... E é bom ter uma, ter uma data, um deadline, assim, porque senão o livro nunca termina, sabe? A gente sempre quer mudar alguma coisa e... Por exemplo, se eu estivesse fazendo o um livro até hoje, ele estaria completamente diferente, entendeu? Mas o livro é o que ele é porque foi parado em algum momento e com certeza deve ser assim com todo mundo, né? Então, é, foi isso. Depois do processo de revisão a gente fez uma, eu, eu reli o livro umas quatro cinco vezes no processo de revisão e ele já está vendo nas minhas desbrarias. Azeitona é um livro maravilhoso. É... É um, livro, é um livro que é divertido, eu tentei colocar no final de cada, epi de cada episódio, de cada... <risos> eu tô ainda pensando como uma série, de cada capítulo, um cliffhanger. Quem sabe o que é cliffhanger? Duas pessoas. <risos> é, um, é um final, é, é usado tanto em, em filme, não sei, mas é, é usado em séries, é usado em novela, é usado em livros, Pra terminar, o cliffhanger eu acho que é tipo penhasco a tradução Ele é usado pra pessoa tipo chegar lá e imaginar o que vai acontecer depois, entendeu? Então tipo assim, a pessoa sofre um acidente e daí o, o capítulo acaba, sabe? Então eu tentei usar isso Eu tô, sabe, participando é, desse de clube do livro maravilhoso E dos encontros e dos bate-papos Tô com muita vontade de voltar a falar sobre isso na internet Porque é, eu ouço muita gente falando que começou a ler mais, a gostar de ler, porque acompanhava o canal Então isso me deixa muito feliz Eu quero voltar E eu tô planejando, já comecei a, a planejar Como que eu vou fazer isso Mas eu quero voltar com um o instante também é, Quando tudo parece como nos filmes Sim, você sangra Apenas para saber que está vivo Eu peguei essa partezinha da música e coloquei é, No final do livro Porque eu acho que simboliza assim, toda essa Essa o momento que eles estavam passando, entendeu? Porque parecia estar tudo bem assim, tudo ia dar certo, o Ian ia conseguir esse dinheiro, tava dando tudo certo na vida da Iris também, que eles tiveram todo um passado é, onde aconteceu um monte de coisa e eles passaram fome, assim, então essa frase significa é bastante pra história e é importante pra vida. O meu livro favorito é a resposta, eu já falei dele várias vezes. Uhum. E eu... Eu gosto muito da escrita da autora, ela só escreveu um livro até hoje. Essa nojenta. E já faz tempo que ela lançou isso. Então já está na hora dela escrever outro. E ela, ela escreve, assim, ela coloca, ela cria todo um, um background, assim, para todos os personagens que ela faz, eles são muito reais, eles falam. É, tipo, no livro eles, é, eles traduziram até tipo. É, tipo gírias, assim, a forma que, que as personagens realmente falam, eu achei isso muito legal. Então, enquanto eu escrevia meu livro, eu não eu não lia livros por ler assim, porque eu eu, eu queria focar só no livro. Mas eu li, é, eu comecei a reler esse livro para lembrar do estilo de escrita dela, que era o que eu queria pro meu livro. Eu não sei se eu nunca participaria de um reality show desse jeito mentindo, igual ele fez, porque eu sou uma pessoa medrosa. Então, eu nunca faria isso. Acho que a personalidade, assim, de Tipper o que ele faria, é, não, mas talvez o jeito dele, que ele fala e tal, talvez sim. É porque assim, eu já falei isso no vídeo, cada personagem que eu escrevi, eu pensei, eu associei a uma pessoa que eu conheço, só que assim, não é uma pessoa completa, eu não, eu não copio uma pessoa completamente e coloquei no livro. Eu junto tipo, um traço da personalidade e o que eu sinto por aquela pessoa, sabe? Tipo, por um personagem que não é pra ser uma, um personagem muito amado, eu lembro de uma pessoa que eu não gosto. Daí eu meio que descrevo a personalidade daquele personagem baseado nessa pessoa. Mas a aparência eu mudei tudo, né? Pra evitar o processo. Fazer ideia de onde né? a ideia. <risos> temas demais <risos> não assim é porque são temas muito amplos e que o livro já ficou grande o suficiente para não ter como abordar mais entendeu tipo assim muita gente falou da história da Lisa que queria saber mais dela sabe tipo tanto da família quanto tipo, de tudo assim é um personagem que as pessoas gostaram bastante e não, não tinha como, assim, então eu gostaria de ter, é, talvez, desenvolvido mais um tema, mas não tinha como não falar de certos temas, já que é um livro sobre gravidez e adolescência, então tem uma série de coisas que rodeiam isso que eu precisaria ter falado. Então, eu não sinto falta de ter, de ter comentado sobre nada, não. Eu tô tentando me lembrar, peraí. Eu fiquei, eu fiquei lá se ele matar a Iris... <risos> então, é assim, olha, por mim, eu, eu acho que um personagem, quando ele morre, eu acho que é muito é, é impactante, aquilo fica gravado na pessoa, você lembra daquilo pra sempre, e é meio que encerra um ciclo, sabe? Então, eu acho que é muito importante quando o personagem morre, como... Ponto de vista de, de autor, sabe? Então, quando eu desenvolvi o livro, eu tive que me controlar pra matar o menor número de pessoas possíveis, entendeu? Eu, eu, eu gostaria de ter matado mais. <risos> Pelo significado que a morte tem pra um livro, sabe? Eu acho que. É. Ela. Ela choca e ela. Faz a pessoa pensar muito mais do que simplesmente... Mas, enfim, tem que ter um uma, motivo e tal, mas... Foi isso. Talvez eu tenha pensado assim Talvez ela tenha morrido. Porque... <risos> Por que escolheu o nome Azeitona e o que você achou do calor de São Luís? <risos> então, eu, eu acho que eu posso falar o significado de Azeitona porque tá no começo do livro, não tem problema. É, a azeitona é porque, a, durante a gravidez, a, o médico, ele geralmente compara o tamanho do feto com o tamanho de um, um alimento. uma coisa. Daí, no começo, é uma lentilha, daí vai crescendo, vira, um, vira uma goiaba. E a e azeitona é o período quando a pessoa tá de três meses, eu acho, né? Foi quando a Emília começou a fingir a gravidez. Então, ela... Ela tem uma azeitona na barriga, que vai ser uma azeitona pra sempre, porque ela não tá nem grave. Então, fui. Teve outra pergunta, eu esqueci. Calor de São Luís. Ah tá. Calor de São Luís. É. Pelo menos aqui tem um ventinho, assim. Eu tava aqui, lá no lugar que a gente tá, tem um ventinho que é bem forte no si. Eu vi... <risos> Fiquei um pouco meu cabelo um pouco do lado. Eu deveria ter cortado, vocês poderiam ter me avisado antes. Mas é bem calor. Eu saí de, de Santa Catarina, é onde eu moro, estava chovendo. Trouxe várias blusas de lã. <risos> <risos> tava chovendo, tava frio. Daí eu fui para São Paulo, já tava calor, que eu achava que ia usar blusas de lã lá não usei. Daí eu tô com a mala cheia de blusas de lã e não vou usar nem, nem aqui, nem lá. Nem. Só ocupou espaço Uma curiosidade, já conseguiu beber o Guaraná Jesus? Ainda não ah. Mas você Aham. recebeu você é. Bebeu no kit Ah, recebeu. então lá <risos> Gente, duas pessoas que queiram falar alguma coisa agora pro Bruno quando eu comecei tanto blog quanto canal eu acho que todo mundo que faz resenha para a internet assim não tem essa pretensão de ser um crítico tanto quanto é um crítico de jornal assim a gente quer compartilhar as nossas experiências é e, é, é por isso que os canais os blogs estão são tão populares né para quem fala sobre livros então eu comecei é, de uma forma mais divertida Porque era uma coisa que eu gostava de fazer E eu tava sabe, falava super tranquilamente Sem nenhuma pretensão de ser crítico Então... E o Burbari também Porque eu comecei a gostar muito de fazer esses vídeos E eu vi que as pessoas estavam gostando E eu quis continuar fazendo e eu, me, eu tinha muito medo de falar a câmera Desde sempre, assim Eu queria trabalhar como jornalista Só que eu queria só escrever É que em diversos momentos é... A Emília fala que se ela se afastasse da mãe dela, é, seria melhor tanto para ela quanto para a mãe dela para é, melhorar o relacionamento delas. queria saber se você tirou isso de alguma experiência sua ou de algum amigo. De uma... uhum, muito legal. Eu também assim, tipo, se, se tu enjoou alguma coisa, seria melhor se afastar um pouco dela para depois voltar e será uhum. a, assim, a relação melhor a isso. Sim, então... Eu percebo muito isso. Como eu falei, o assim, meu relacionamento com a minha mãe não é horrível, mas, no dia a dia, a gente tem essas discussões totalmente sem sentido. Uma das, da, da, a primeira discussão que a Emília tem com a mãe dela no livro é quando ela entra no carro, a mãe dela dá um, um brownie que ela tem uma confeitaria. É um brownie, né? <risos> é um faz tempo que eu já comeio. Daí ela pega esse brownie, vai comer e a mãe dela já briga pra ela é, não deixar cair farelo e tal Sendo que ela é uma pessoa de 17 anos entendeu? Ela sabe que ela tem que colocar a mão embaixo para comer o brown ela não vai derrubar E são, são várias discussões Assim, desnecessárias é, Que ela tem também é essa experiência que eu tenho em casa E quando eu saio de casa Quando eu fico um tempo fora A minha mãe me manda, sabe coraçãozinho né? <risos> Sabe, então assim É um relacionamento que a gente sabe que é bom, assim, relacionamento ótimo existe entre mãe e filho, só que no dia a dia a gente fica acostumado a brigar e isso acaba sumindo, entendeu? Então eu acho que se a gente fica distanciado dessa pessoa que a gente tem, esse problema de convivência por um tempo, a gente acaba percebendo que... É que aquele problema era só de convivência, mas que existe muito amor ainda, então eu acho que sim, talvez seja uma solução, eu já conversei com os meus amigos várias vezes sobre isso e a gente é, meio que chegou à conclusão, assim, de que é muito difícil mudar os pais, só que é muito difícil também a gente ter que lidar com isso, entendeu? Tipo, partir só da gente isso, então, é, elas conversam, assim, também, também spoiler, elas conversam em algum momento, e eu acho que isso é muito importante, mas se não der certo, é, eu, não, eu não acho... Enfim, ela, ela já tem uma... Ele lançou A é meu primeiro livro, e eu nunca tinha parado pra conversar sobre ele, pra discutir o tema, os temas, então é, isso fez com que até eu entendesse melhor o meu livro e visse a... É, e isso de, outra, de outros ângulos, assim né? porque escrever é uma coisa solitária. Então, eu queria muito que tivesse um clube do livro assim, onde eu moro. Então, o pessoal assim, se reúne. Eu achei muito organizado, maravilhoso. Então, eu queria agradecer muito. E quem não participa do clube, vem pra cá! <risos>